Uma boa tarde dos amigos, eu sou Maurício Malcoca Hoje eu vou fazer um vídeo do Os novos iônico iônicos é, Tecnologia de ponta E essa é a etapa 1 um deles Porque Eu vou mostrar como é que faz ele já no começo Agora Deve sair uns 4, 5 vídeos aí Até o final dele até acabar de concluir ele então logo também nós vamos estar tá testando ele em campo também para ver como é que ele reage né e esse aqui é a parte da empunhadeira que é aqui em cima nós onde nós vamos colocar a antena então ele vai ficar mais ou menos do tipo que está ali ó depois de pronto e o nome que nós vamos colocar nele aí no Mercado Livre vai ser detector Iônico Tecnologia de Ponta então ele já é um detector bem superior a esses outros que nós temos feito nós temos feito esses aqui que esse aqui é a parte da, da câmera dele é o tampão né então ele já é superior a esse e esse aqui também é muito bom, ele foi um sucesso também de venda esse e o outro telescópio também foi sucesso de venda então agora nós estamos substituindo por esse Esse aqui é a parte que é aqui é o lugar da baia já não é o tampão só de pressão já é um tampão de rosca aqui dentro aqui dentro é a baia dele dentro aqui então a aí você coloca por exemplo tupinho ou é rubinho ouro na câmera e já a enrosca ele ele é feito com as partes de rosca para não desenroscar à toa então é, ele é muito interessante, aqui também já é a parte que impunha ele Vou descer ele aqui, aqui é a parte que impunha É um em cada mão, que aqui por exemplo ele vai ficar igual está ali na, lá É os dois, é um em cada mão E ele vai acompanhado aí também de topaz, niobe e rubim para que a pessoa possa já trabalhar com ele agora depois que a pessoa comprar ele pode colocar ouro na cama ele pode colocar diamante aí vai depender do, do tipo de coisa que ele vai caçar então esse aqui já é uma tecnologia já mais avançada e aí no decorrer dos vídeos aí o pessoal vai, que acompanhar os vídeos vai descobrir que, que esse é um detector que ele tem uma tecnologia já mais avançada então a ah, nós vamos desmontar. Agora eu vou tirar aqui o pino. Esse aqui ele ainda não está pronto ainda. Esse aqui ainda falta eu furar e fazer a parte da antena aqui em cima. Mas eu vou fazer o primeiro vídeo para o pessoal ir já ir vendo como é que funciona ele. Essa parte aqui ele é feita no torno eu até deixei até o pezinho do torno. Esse aqui é feito no torno, a rosca também no torno, a rosca dele também no torno. Aqui eu não estou olhando lá, agora que eu vou olhar lá, porque senão vai não certo, torto aqui. Então, esse, essa parte ele é feita no torno. E o outro, esse material. É todo latão, é todo metal amarelo, parecendo ouro. Você deixa ele polidinho assim é alguma coisa, uma peça de ouro agora aqui em cima que nós acabou de tirar esse aqui é o pino esse pino aqui ele vai uma bucha aqui na cabeça que aqui vai, vai ser furado para colocar a antena esse pino é o que desce até na baia até na câmera dele ele você coloca ele aqui dentro e ele vai até vai até lá embaixo que é onde fica a câmera então é aqui na parte na parte do cabo é onde a tua mão faz o terra não tem nada de borracha isso aqui é tudo metal agora vamos vamos tirar de volta o pino aí essa parte aqui ela é encabeçada aqui ela entra sob pressão Agora nós vamos desmontar os rolamentos, nós vamos tirar os rolamentos de dentro para o pessoal ver como é que é feito, como é que é os rolamentos. Bom, nós vamos tirar um para cima mesmo. agora nós tiramos lá ó, tiramos o tampão de baixo ficou só o, o cano esse aqui é onde tem a parte da rosca e esse é a parte do, do cano esse aqui é o rolamento de baixo esse aqui é o rolamento que vai o eixo aqui embaixo esse eixo ele trabalha aqui ó dentro desse rolamento aqui ó ele trabalha aqui dentro Agora esse outro rolamento aqui ó, é o que vai, é a, a o que trabalha em cima aqui ó, ele trabalha aqui em cima, com a forga mínima e o outro trabalha embaixo, então os dois, os dois vai dentro daquele tubo. Então vocês percebeu que não tem nada de metal aqui Não tem nada de aço, não tem nada de Não tem um parafuso de aço de nada E também não tem parafuso também de Parafusão né? Aqui é onde em cima que nós vamos colocar antena Agora eu vou colocar ele de volta no tubo Primeiro nós vamos colocar o rolamento de baixo Esse aqui ó Que é onde o pé Trabalha aqui, ó. Então agora vamos deixar descer ele lá embaixo. Agora, esse rolamento aqui é o que trabalha em cima. Esse aqui trabalha aqui em cima. E o outro trabalha aqui embaixo. Agora, esses dois rolamentos é o que vai fazer o giro da vareta. Tá vendo? Ele é mais rápido que se fosse um rolamento de esfera Agora, quando não tem o rolamento de aço colocado, faz toda a diferença. Aqui você coloca o tampão. pão demora um pouquinho para enroscar ele porque a rosca é comprida que é geral é pra, porque se você estiver caçando com ele mesmo que ele desenroscar um meio centímetro aqui ó ele não vai perder nada ainda porque ele tem bastante rosca então é é a segurança e aqui ó tá vendo isso aqui tá girando tá girando nos dois rolamentos ó. então aí faz uma diferença esse pino ele depois ele vai, ele vai ser pinado dentro que depois que pinar não desmonta mais e aí que é o interessante deles esse material é todo noturno todo e também esse metal também é um metal especial também também esse metal aqui não, não é fácil encontrar no mercado para comprar Isso aqui foi uma fundição que nós fizemos separada Então esse aqui é difícil achar Então ele foi todo torneado Então é... Isso aqui é um material que a gente está fazendo Isso aqui é para durar no mínimo mil anos Então isso aqui vai ficar de pai para neto De neto para bisneto e vai assim por diante Agora, a surpresa vem depois que ele estiver todo pronto Aí sim vai ver a surpresa Porque ele tem, ele tem um diferencial Você pode usar, por exemplo, ouro na câmera para caçar ouro E pode não usar nada e caçar ouro do mesmo jeito Então esse É, outra, é outro detalhe que vai ficar para outro vídeo E também vai ter o segundo vídeo depois que eu colocar a antena tudo certinho depois que eu travar ele também, que a hora que eu travar ele, por exemplo, o pino não vai sair mais assim, ó e esse pino já não sai mais Aí ele vai ficar todo travado É um material muito bonito, que se você manter o capricho nele, manter ele polido, bem polidinho, fica muito bonito agora a gente também está pensando aí se vai fazer um estojo para ele alguma coisa mas se você começa a fazer muita coisa para ele você encarece ele demais que só esses dois só esses dois aqui ó se você for contar mão de obra para tornear tudo então já, já, já fica caro então a só que a tecnologia dele vale a pena Então, eu estou substituindo Eu vou substituir essas aqui Que é o modelo, que é o primeiro modelo que nós começamos a fazer Mas muito bom, funciona muito bem hein? Eles tem feito muito sucesso Agora, entre esse e a outra, as varas telescópica Foi vendido mais ou menos, já está já inteirando os mil par Para o Brasil Agora, esse outro aí, então nós vamos nós vamos fabricar também aí uma média aí também se Deus ajudar que der tudo certo Deve também ficar na em torno aí dos mil também e dizer aos amigos aí que, que se interessa pelo produto a descrição está aí embaixo aí do vídeo e também para se inscrever no canal deixar o like aí não esquecer de dar o like porque o like é que faz nossos nossos vídeos subir senão o YouTube não sobe ele ele fica lá embaixo então tá vendo aí dá uma força para nós aí dá o like aí gostei se não gostar também pode dar um gostei também não é não tem problema não e outra se quiser ver mais outros vídeos meus pela frente aí assim ativa o sininho aí porque assim que eu tiver um vídeo novo o YouTube notifica a pessoa e também agradecer, aí que eu já estou com mais de dois mil inscritos, agradecer o pessoal, porque o pessoal tem dado uma força muito boa Porque se não fossem eles, talvez eu não tivesse incentivado a fazer mais vídeos E sempre que eu faço, por exemplo, faço os novo novos, eu mostro para o pessoal como fazer É igual esses aqui Só que esses aqui, eles dão um pouco mais de trabalho, porque eles, eles tem que ter maquinário e eu fiz um investimento para fabricar eles, um investimento foi um investimento bem alto. tive que arrumar um torninho, tive que arrumar umas coisas depois, mais para frente eu vou fazer um vídeo já trabalhando nessas maquinarim e nós vamos encerrar esse vídeo porque ele já está ficando longo e depois vai sair o vídeo 2 que é a sequência desse e depois vai sair mais vídeo com essas varetas aí, só que já vai ser na prática. Aí já vai ser mesmo no campo, caçando, achando, tirando. Só que eu garanto pro pessoal que a tecnologia dessas aqui é bem mais avançada do que a da daquelas de lá. Apesar que aquelas de lá também faz o serviço delas, o que, ela, o que ela promete. Mas essas aqui ainda tem uma tecnologia mais avançada. E mais uma vez pedir os amigos aí Não esquecer do like, dar o like aí no canal para que o canal possa crescer E assim que E assim que nós acabar de colocar agora Lá para segunda-feira Nós vamos acabar de colocar essas varetas E nós vamos mostrar elas já prontinhas uma boa tarde os amigos que Deus abençoe a todos uma boa tarde os amigos eu sou Maurício Malcoca hoje eu vou fazer um vídeo do os novos detector iônico é, tecnologia de ponta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 ele aqui é a parte que empunha: é um em cada mão. Que é aqui, por exemplo, ele vai ficar igual tá ali na lá. É os dois: é um em cada mão. E ele vai acompanhado aí também de topaz, e rubim, para que a pessoa possa já trabalhar com ele.